Bom dia pessoal, aqui é o Marcelo Biscola, fundador da Artnet Digital, estou aqui para fazer um conteúdo para as comunidades de Jesus, as comunidades de Jesus que se comunicam muito bem, tem uma grande confiança entre eles, então para iniciar gostaria de pedir uma certa proteção, apoio a Jesus, a Deus, a todo nosso Criador, para que esse conteúdo sirva um pouquinho de incentivo para que possamos de alguma maneira construir um mundo melhor. Acreditamos aqui na Artnet, somos pessoas do bem, somos pessoas que estão sempre fazendo ações, nem sempre para ganhar dinheiro, às vezes para ajudar de alguma forma a caridade, de alguma forma a ação social, de alguma forma o voluntariado. Né? Então a, a, a gente sabe que precisamos nos comunicar. Então esse mini curso que é voltado para a criação de comunidade, por isso que eu desenvolvi esse espaço educacional da, da empresa, que vem estudando né, esse mundo corporativo moderno. O mundo corporativo que é totalmente digital hoje em dia, né? a gente sabe que às vezes até um pipoqueiro na esquina tem um celular para fazer às vezes, uma encomenda ou um cabelô. Os mais diversos tipos de serviços hoje em dia sempre temos o celular à mão. E hoje eu vim explicar um pouco a evolução da comunicação Como que era um pouco lá atrás, embora a gente às vezes vê isso Quando a gente está estudando lá na, na, na infância, até a quarta série Alguns modelos de evolução da comunicação E hoje em dia está cada vez mais fácil a gente se comunicar E como a gente está aqui criando é, um modelo né? Foi criado já esse modelo, já levei ele para o Sebrae, para uma rodada lá no São José dos Campos Aproveitei, depois passei no Ita, lá dentro do Parque Tecnológico, é, no, junto com a Acelera São Paulo, junto com a Fieste. Fiz uma rodada lá com mais de 30 consultores e eles realmente, Marcelo, tem um, algo a apresentar, segue o seu caminho. E voltando aqui para o nosso modelo de comunicação, nada mais é do que criar união entre pessoas. Mas para antes de começar a criar a união entre pessoas, a gente precisa um pouco saber o que é essa união né? Como que é feita essa união com o digital Então essa união com o digital A gente precisa definir um certo nicho Nicho de trabalho né? Então por exemplo, o nicho é um mercado O mercado ele é dividido em diversos nichos Quem trabalha com serviço, trabalha com serviço Quem trabalha com produto, trabalha com produto Então toda empresa nasce para oferecer para a sociedade Produto ou serviço e esses serviços ou esses produtos nos deixam mais confortáveis, nos deixam mais alegres, mais comunicativos, embora também se não souber usar direito ele vai às vezes até prejudicar um pouco a saúde, né? porque se a gente passar 20 horas, 15 horas ou mais em frente ao computador, a gente sabe que vai perder o sono, vai fazer mal para a saúde, vai dar algum tipo de tendinite. A mesma coisa vocês devem ter visto aí por aí, alguns especialistas sobre celular, a gente ficar ali muito tempo, o peso da cabeça, a força coluna, a gente tem de, tem de niche, né? Os jovens, principalmente, que fica muito se comunicando, então tem que ter um certo equilíbrio nessa comunicação também. E para a gente é, entender mais fácil sobre nichos, né? A gente tem que entender como é o comportamento desta pessoa no mundo aonde ela está. E como a gente está aqui via Hangout? E via Facebook Estou com a minha equipe aqui Se vocês precisarem mandar alguma pergunta De qualquer lugar de São Paulo Eu hoje estou em Suzano Se precisar mandar uma pergunta para Uma dúvida sobre o que a gente está falando Se vocês estão gostando do assunto Vão seguindo aí A gente tem agora É um lançamento né, online desse, Dessas ferramentas que a gente desenvolveu E facilidade para a produção de conteúdo de mídia, por isso que a gente está explicando detalhadamente, desde o começo, como se forma né? essa comunicação que veio lá atrás, há 200, 300 anos, foi de alguma maneira desenvolver uma comunicação para ofertar para o mercado, que provavelmente na época ainda eram moedas, né? então você tinha que ter uma divulgação, seja numa praça pública, seja em algum lugar que você existe. Eu estou aqui. É como as igrejas, né, tem sempre muitas igrejas, tem lá a cruz, lá no topo da, da, da torre, quer dizer, nós estamos aqui, né? Então, a, o ponto mais alto, às vezes, um morro, quando algumas é, pessoas que escalam o morro, eles vão lá no morro e põem a bandeira lá, eu estive aqui, né? Então, algo que está acima quer dizer simplesmente que estamos aqui, presentes. E hoje, a gente sabe, né, com essa evolução... A gente consegue desenvolver e criar os mais diversos modelos de treinamento Isso que eu vim aqui fazer é um modelo de treinamento Para a gente construir um mundo melhor E sabemos que esse mundo melhor precisa ter consciência Então na consciência a gente fala lá atrás que Vamos mostrar algo para vender Beleza, aí tinha o escambo, tinha a troca Com a tecnologia e a revolução industrial Foi criada meios mais modernos de se comunicar Veio a invenção do jornal, né? a gente sabe que o jornal era muito usado nos anos anteriores. Depois veio também o próprio rádio. Né? Eu ouvi muitas histórias dos meus avós, provavelmente vocês aí devem ter ouvido os avós contar. Pô, a gente se reunia para ouvir as notícias do rádio e eram poucas pessoas que tinham rádio porque era um... o rádio estava começando a ser distribuído. Depois, naturalmente, vieram as TVs. E com a TV também, muita gente ia Num bar, ia num clube ia na, Em algum lugar, quem tinha essa TV Ia lá para assistir o futebol Assistir a Copa, assistir a Olimpíadas Assistir filmes Então é, a, a comunicação Veio evoluindo dessa forma Com essa é, Desse tipo Depois a, do, da TV Perto dos anos 90 Liberaram o, a internet No Brasil, acho que chegou Em 93, 95, eu lembro que eu até criei, na né, época que eu estava estudando administração, eu criei um e-mail no Star Media. Um amigo meu, que era dessa área, me indicou tipo, uma coisa muito bacana, tem e-mail. Então a gente já começa agora a entender a funcionalidade de ter a conexão via a internet. Então essa conexão via internet, para a gente entender melhor, vamos estar tá falando agora do mundo corporativo. O mundo corporativo nada mais é do que a gente. Se reunir, se organizar, como está lá na nossa bandeira, né? ordem e progresso. Então a gente precisa ter, numa organização, um pouco de ordem. Naturalmente, um pouco de progresso existirá se a gente aprender a lidar com o meio. O que, que a gente está ofertando para público o público-alvo? O que a gente quer desse público? Como que a gente vai agradar? Como que a gente vai resolver o problema? O que que eu tô ofertando, isso vai ajudar ele como Ele vai tá, estar, aquela pessoa vai ficar mais bonita usando esse produto Ela vai ficar mais agradável Ela, ela vai estar tá mais feliz Mas tem que ser um produto que também tenha uma certa durabilidade Tem que ter qualidade E também se a gente cair naquela coisa de ofertar para o mercado algo que quebra logo para ele comprar outro Então tem um custo aí de produção E às vezes quem paga muito é o próprio planeta, né? então a gente tem que tomar cuidado com esse consumo desvairado que hoje está aí, né? às vezes consome coisa que nem usa Então a ideia também é a gente educar um pouco como ou produzir né? Eu sou artista digital e já fui joalheiro, eu gosto de manusear muito coisas com a mão Estou né? sempre consertando alguma coisa em casa, meus filhos até brincam oh, Pai, você é um consertor Então eu vejo que a gente tem que consertar muitas coisas né? Essa semana, não sei quem viu, tem a cultura já na Suíça de incentivar, o próprio governo está incentivando as pessoas a consertar algo dentro de casa, seja qualquer coisa, uma bolsa, costurar. Não é mais aquele sentimento que quebrou o zíper, vou jogar fora. Não, vamos aprender a costurar, ou vamos ver onde tem uma costureira, vamos consertar. Né? Então, acho que a gente se tiver esse sentimento de manutenção constante, a gente vai estar tá sempre alinhado em manter os nossos recursos naturais ao máximo. Né? A gente sabe que tem que ter. É, quanto mais recursos naturais, água, água limpa, vai ser melhor para as futuras gerações. Então, a gente está mediante aqui a um conceito de podemos melhorar, mas com consciência. Então, voltando agora para as vendas, que nas vendas uma empresa nasce para ter lucro, né? E existem os mais diversos modelos de gerenciamento de dados, porque para uma empresa para dar lucro, ela precisa ter seus funcionários bem treinados. E o treinamento nada mais é do que diariamente Não né? consigo aplicar um treinamento em um mês E depois de um ano aplicar outro treinamento O líder, o dono, o chefe, seja o nome que for dar Ele tem que estar sempre de olho na sua equipe Na sua equipe de quê? De produção, de venda Então existem muitas ferramentas digitais para controlar, para gerenciar Para que essa produção de produto ou serviço seja um pouco mais alinhada na qualidade Sempre, quem tem qualidade Vai atingir um público-alvo E esse público vai pagar pela qualidade Agora, se ele tiver alinhado um atendimento de ponta Eles vão querer comprar aquele, aquela, aquele produto Vai ter um novo retorno do cliente Porque quando você entrega algo Com excelência No atendimento Ele é produzido com qualidade O cliente, com certeza, ele vai voltar né? Porque é relativamente Tranquilo hoje a gente saber que o atendimento é fundamental para qualquer área, produto ou serviço Porque quem produz tem a linha de venda, e essa linha de venda tem que ser treinada para atender E o serviço, no geral, é o atendimento direto com clientes, os mais diversos tipos de serviço. E pra, como esse nosso modelo aqui, ele também é voltado é, muito para os jovens Então os jovens, hoje em dia, eles já nasceram na, na era digital eu lembro que eu tive acesso ao computador, era jogos na época, em 82 Na feira da UD, o Atari chegou no Brasil, foi uma maravilha começar a jogar jogos eletrônicos Depois veio Odyssey, Dynacon, entre outros aí Eu sempre gostei de jogos Então assim, agora a gente entendendo que com, a, com essa geração nova aí Se você perguntar ele, quem tem 15 ou 20 anos nessa faixa esse pessoal já está totalmente digitalizado Aperta botão maravilhosamente Para consertar qualquer coisa Ou, ou fazer alguma coisa né? Hoje em dia a gente sabe eu, eu que acompanho o mundo moderno A gente sabe que a cultura norte-americana Eles incentivam todos os seus filhos a, a aprender a tecnologia De programação Então tem a, a academia Hoje totalmente gratuita Code Academy Que ela tem lá programação para fazer game para fazer site, para fazer o app que você quiser, os jovens precisam realmente perceber que essa comunicação ela é muito atual e está para todos. Então sendo uma comunicação atualizada e para todos, na verdade a gente só precisa aprender onde está a informação. Então eu sempre falo às vezes com um com outro, a informação não é um jogo. A gente não pode ficar brincando com a informação. A informação existe para fazer o bem. Se você está fazendo mal, então tem alguma coisa errada aí E o mal a gente sabe que é mentira, é, é traição, é não entregar, às vezes é né, uma coisa filho. Então, um mau funcionário é aquele que não entrega o prometido é, Não vamos também falar que, é que ele está fazendo, tá fazendo maldade para a empresa A empresa não está crescendo, não está dando lucro Então os funcionários vão tomando advertência, Depende da cultura da empresa Eles, Depois da terceira advertência, perdem o emprego É como se fosse numa escola depois da terceira advertência, o aluno é expulso Porque ficou aprontando, não seguiu as regrinhas Então, numa empresa moderna Onde tem tecnologia Que é falado Uma empresa quando nasce com a tecnologia É uma startup Porque tem a tecnologia por trás, que é o mundo digital Então, esse mundo digital, hoje em dia Está muito simples e fácil De produzir alguma coisa Eu que tenho essa produtora né, Já estou há 16 anos produzindo imagens Acompanhei muito o trabalho de fotografia, alguns de filmagem. Atualmente a gente anda filmando também e a gente também está agora é, desenvolvendo essas comunidades para que tenhamos de alguma maneira é, mais facilidades para a produção e mais sobrevivência de nós mesmos dessas comunidades que vão surgindo. Né? Então a gente daqui a pouco eu explico no final como que elas vão existir. Então para a gente entregar alguma coisa no mercado, a gente precisa entender o que é público-alvo Público-alvo, normalmente a gente fala persona, que é o personagem né? Como que esse personagem, é os comportamentos dele Ele é jovem, ele é velho, ele gosta do que? Ele, ele já tem celular, não tem? Quais são os hábitos dele? Então isso é o que? Uma pesquisa A gente pesquisando, só de conversar com as pessoas, né? a gente consegue identificar os gostos, mais ou menos Uma certa idade Mais ou menos a região onde ele mora De repente é o que ele come, é o que ele assiste De repente é o que ele veste De repente se ele faz tatuagem, se ele não faz De repente ele usa uma, cor, uma roupa branca Outra preta Põe boné, não põe Faz tatuagem, não faz Ele pratica um esporte radical, não pratica Ele gosta de futebol, ele gosta de tocar música Ele gosta de cantar, ele é do coral da igreja ele é... Então conforme A reação o ser humano com o ambiente Ele vai ter uma tendência comportamental De consumir alguma coisa Ou ele vai consumir, seja música Ele vai consumir arte Ele vai consumir cultura Ele vai consumir alguma coisa na vida Isso cabe para todo ser humano Então ao analisarmos E temos uma reflexão O que aquele nicho O que aquelas pessoas gostam de comprar Gostam de ter O que elas, provavelmente, eu posso ajudar Elas na minha... Ajudar a produzir ou vender algo para aquela comunidade Então na hora que a gente começa a pensar tá, Beleza, essa pessoa gosta disso, pensa assim Aí a gente começa a formar esse público-alvo E esse público-alvo a gente começa a escrever quais são os gostos dela E começa a desenvolver o que ali? A persona O que ela tem, o que ela não tem, tal, tal, tal, tal Então com isso a gente consegue já criar um caminho de possíveis o que? Ofertas que resolvam o problema da pessoa porque toda empresa, ela nasce para resolver problema Ajudar ou criar novos problemas também Porque as, uma informação, normalmente, não que ela venha para invalidar a outra Porque o ser humano sempre está criando informação para ajudar os seus que Seria, lógico, primeiro a família, né? Então a gente vai desenvolvendo uma comunicação entre filhos, entre pais, entre amigos Quando a gente é criança, depois a gente vai para a escola E essa comunicação, como que é feito? E depois a gente vai desenvolvendo o quê? A personalidade da pessoa. E essa personalidade, lógico, se a gente está aqui como cristão e ajudando Jesus a, a desenvolver o um mundo com mais, é, mais pares, com mais união, com mais aceitação da diversidade, porque a gente sabe que são criados os mais modelos, os mais diversos tipos é, de, de comunidades cristãs. E cada um atua de um jeito, cada um tem um ritual Um acende vela, outro não acende vela Um faz barulho de um jeito, outro faz barulho de um jeito Outro acende incenso, outro não acende Então tudo que é religião é conexão com Deus Não existe algo que é do mal que vai falar que é uma religião Talvez é outro nome Mas como eu só estudo algo que está sempre voltado para o bem A gente acaba naturalmente aceitando a diversidade das reações das pessoas ao você aceitar essa diversidade, você acaba até começando a desenvolver de repente alguma coisa ou unindo as pessoas para ajudar aquela comunidade. Nada impede que a gente possa ajudar uma outra comunidade que está no mesmo bairro, que está na mesma esquina, que a gente encontra na feira, de no mercado. Então a gente tem a nossa vida social, tem a nossa vida de alguma maneira religiosa, espiritual. Né? A gente sabe que cada ser humano tem um sentimento... Por aquilo que é absorvido E a gente vai aprendendo a se comunicar Agora falando desse, é, desses jovens Embora esse conteúdo ele é mais voltado para o jovem Mas é o jovem que vai poder ajudar qualquer tipo de pessoas Menores, pessoas adultas, mais velhos Porque é essa troca de conhecimento Então os mais velhos é um poço de conhecimento enorme Se vocês pararem para conversar com qualquer idoso, acabou de conhecer ou o avô de vocês Chegar e falar, avô, ô vovô, conta uma história de criança Como que vocês realmente brincavam naquela época? Vocês criavam um brinquedo? Ou só subia em árvore, ou só era pega-pega? Vocês criavam um joguinho com pedra, com almofadinha, criavam um aparelho de instrumento Eu lembro meu pai falando que ele brincava de latinha com arame e ficava empurrando na estradinha Provavelmente é o barulho da lata, né? Pegava aquela lata que eu, eu também, eu lembro que eu fiz uma vez. Então o barulho aliado a qualquer brinquedo, ele vira quase que um instrumento musical, né? Às vezes incomoda, às vezes não, né? porque não tem ritmo. Mas um, um brinquedo que faz barulho, por exemplo, uma bicicleta. Eu que andei muito de bicicleta até hoje eu ando. Eu lembro quando eu estava começando a andar na bicicleta, meus 14 anos, a gente pegava uma latinha de refrigerante, enroscava na corrente para pedalar e fazer barulho. Tipo... <risos> E as pessoas olhavam então, Ou brecavam em cima da latinha A latinha saía saindo faísca assim, a do chão Era engraçado Então com isso a gente vem crescendo, evoluindo Brincando de algumas maneiras né? Desenvolvendo brinquedos Criando brinquedo E ser feliz Eu acho que todo mundo está de passagem na terra Para ser feliz né? E a gente tem que se comunicar Para ser feliz Então dentro do meu, voltando para o mundo corporativo Dentro de uma empresa é, Para quem nunca trabalhou, às vezes acha que é um outro mundo Na verdade, quem já trabalha dentro de casa, quem ajuda a mãe a lavar a louça Quem ajuda o pai a lavar o carro, quem já tem um pouco de serviço, arruma a cama quem já, A família que já ensina algumas coisas dentro de uma casa Naturalmente, esse jovem, quando entrar numa empresa, por, por natureza, ele já vai começar a... A fazer o que pede e até arrumar a coisa que ele encontra que está meio desorganizado Isso é ser um funcionário exemplar né? Você ir além daquilo que você foi contratado Você ter iniciativa de fazer algo que às vezes nem é o que você foi contratado Eu falo às vezes nas minhas palestras, é um exemplo né? Que tem lá a telefonista, ela está lá só para atender o telefone Aí veio o caminhão de... a, a faxineira faltou Aí vem o, o caminhão que vai passar tal dia para levar o lixo. E a secretária, eu não sou fascista, eu não sou lixeira, também vou recolher meu lixo. Aí ela vai lá desde pegar o lixo e deixar lá para o caminhão levar, aí vai vir a visita para a reunião. Aí vem aquele monte de lixo, às vezes está até caído, e ela deixa para mostrar que a outra faltou. Aí o, o dono da empresa. O secretário, o telefonista, por que você não arrumou ali? Você viu que estava bagunçado? O cliente até comentou comigo, pô, você não tem uma, uma moça de limpeza? Então, assim, quem veste a camisa por uma organização, tem que dar o um seu melhor. Para que o cliente final volte, seja feliz. E esse é um pequeno exemplo que acontece no dia a dia, por aí, nas mais diversas empresas que eu trabalhei. Já trabalhei em grandes empresas, trabalhei no McDonald's, no Bob's, no Map. Trabalhei já no grupo Pão de Açúcar Hoje eu estou com a minha empresa já há é 16 anos E assim, eu, como eu gosto muito de, de estudar mundo corporativo E ir sempre atrás de performance Performance é entregar o seu melhor E como que eu vou entregar o meu melhor? Treinamento contínuo Ou comigo ou com o próximo Então isso, naturalmente, quando você quer Crescer dentro de uma empresa Você tem que ter uma percepção Que é a uma percepção, a gente fala a, a setagem da sua mente Eu quero dar o meu melhor naquele lugar Mas eu tenho que pensar Como dar o meu melhor né? Então todo ser humano, quando vai se fazer Alguma coisa na vida Ele pensa e depois reage Ele imagina, cria a imagem Na mente e vai para a ação Agora essa ação, será que é melhor Eu ajudar alguém ou ficar de braço cruzado Eu estou entrando nesse trabalho aqui O cara quer que eu faça tal serviço Mas será que eu posso também Acabei meu serviço, eu posso servir o café com meus amigos? Ah, mas ele não me contratou, ele não vai me pagar mais, né? ele comprou meu tempo Meu espaço de tempo, seja 4 horas, seja 6 horas, 8 horas Eu estou ali dentro daquela empresa, a empresa precisa de fazer alguma coisa Para o pessoal estar tá mais agradável E eu sei que existem meios para fazer porque eu li, porque eu ouvi na TV E por que não levar isso para a empresa? Né? Então vocês também que de repente estão ouvindo esse conteúdo e são dono de empresa Vocês tem que entender que o funcionário que entra Às vezes novo, ele traz uma bagagem Enorme de conhecimento Que vai ser muito válido Para que aquela, vamos falar cultura Aquelas normas internas dentro dessa organização Tenham uma evolução Para que seja o que? Mais moderna Mais digital Mais interação entre as, os setores Mais interação Mais comunicação E naturalmente vai ser uma empresa de ponta, naquele segmento que foi entregado, e isso que é o que todo mundo quer, né? empresas duradouras, e a empresa duradoura tem que dar lucro, então para dar lucro tem que produzir com qualidade, tem que atender bem, tem que entregar bem, tem que inovar, tem que fazer os mais diversos meios para dar certo, então quando um jovem entra numa empresa que ele vê que tem oportunidade, porque o dono, o diretor, a cultura daquela empresa fala para ele, olha, você pode realmente Modificar algo que dentro da nossa empresa Traga informação, pega o seu tempo livre Vai em workshop, leia Eu vou te pagar curso, vai... Então assim, se ele tiver um sentimento de dono também O que, que ele vai ser? Um grande empreendedor Porque para mim, um empreendedor, lógico, a gente sabe que o empreendedor é o autônomo É o cara que criou a sua empresa Mas eu, por já ter uma empresa logo cedo, com 17 anos, na área de joias eu já tinha aquela responsabilidade da entrega, da qualidade. Depois, com 21 anos, eu fui trabalhar com os outros. Aí eu fiz faculdade com 26 anos. Então quando eu caí nessa instituição que eu fiz na Uni Santana, em São Paulo, comecei a pegar gosto sobre a área administrativa, para mim a faculdade foi muito mais simples, muito mais fácil do que aquela época que eu estudava no ginásio, no colegial, que ali a gente via coisa que eu não sabia nem para que, que era. E eu, até hoje a gente vê muita coisa que não sabe nem para que era, que é, mas lógico que é. A gente precisa entender um pouco de cada ciência Um pouco de cada coisa Para entender o que é esse mundo que a gente está vivendo Como que as energias são geradas Como que o ser humano Reconstrói algo melhor Como que as máquinas funcionam Eletronicamente, manualmente Com pressão, sem pressão De térmica Então, a... você estudando A base, que é o ensino médio e colegial A gente acaba entendendo tudo um pouco Até mesmo se você parar para estudar como que é a velocidade das estrelas e, e Isso e aquilo Então são coisas que A gente passa um pouquinho A, a consciência aumenta Isso é o que? A mente abre A mente abrindo e a consciência abrindo Vamos agora produzir E vamos produzir o que? Vamos ter um, um alimento mais saudável Vamos entregar o que para a sociedade Como vamos entregar, quais são as regras Porque quando se cria uma organização de empresa Quem realmente Faz ali As regras o usuário o Usuário é o que? Quem está participando Então quem participa de uma empresa Às vezes a gente vai lançar alguma coisa no mercado E pergunta Como fazer? Quem vai fazer? Para quem fazer? E por que? Né? Então essas perguntas são chaves Para você desenvolver alguma coisa Pensar na usabilidade Que é uma palavra também que também está em moda Usabilidade é o que? Como que o cliente vai usar? Ela está em moda, mas é muito antiga Como que o cliente vai se sentir ao pegar o meu produto na mão? Como que o cliente vai se sentir ao morder uma, uma torta diferente que eu fiz Um pouco doce, um pouco salgada Ela é meio a meio Estou inventando o um produto Então como que, como que é a percepção do meu cliente ao ver meu produto ou serviço? Se o meu atendimento vai estar sorrindo Se o meu atendimento sabe fazer a pergunta aberta, correta se ele sabe realmente entender as dores, né? a gente fala dores no mundo de venda Perceber a necessidade daquele cliente Às vezes um cliente para numa loja, com certeza ele vai comprar ou não Com certeza, ele compra ou não Por que vai comprar? Porque às vezes ele nem sabe que aquele produto poderia ajudar tanto ele ou aquele outro produto Então se você tem um vendedor muito bem treinado e sabendo o que é o produto, para que serve o produto e qual é o problema que resolve o cliente, ele só precisa mostrar, o cliente imaginar que está usando aquele produto, eu vou levar e testar. Então às vezes uma pessoa entra numa loja e o, cliente, e o atendimento mal atende, então não oferece nada, não explica, não vende quase nada. Então você percebe que tem loja o atendimento vai lá com jeitinho, Pega uma certa amizade sorrindo, atende bem, mostra o produto. mostra Olha, você já pensou? Temos esse, a promoção. Olha, foi lançado esse produto dessa marca. É novo, é para isso, para isso e tal. Como aqui eu estou falando. Estou lançando um modelo de treinamento em grupo, serve para isso, para fazer. Daqui a pouco a gente vai entender. Como eu falo, estamos no Facebook, estamos aqui também na outra cama no, câmera no Hangout. Caso queiram mandar uma perguntinha, alguma coisa, fiquem à vontade. Estou com a nossa equipe aqui, eles vão repassando para nós. Então, a gente já falou que é identificação de pessoas, público-alvo Só que esse público-alvo precisa ter pessoas ofertando, que aí vem os jovens Esses jovens já tem celular, muito da maioria já tem um computador em casa E esses jovens também, muitos já tem internet Já falamos um pouco do perfil desse jovem, né? que ele tem que é, ter uma melhoria Se o ambiente deixar, uma melhoria de ação comportamental, Se comunicar Outra coisa é estudo em grupo Então agora a gente vai entrar aqui Explicar um pouco Sobre esses estudos em grupo Então quando a gente abre uma empresa Naturalmente a gente precisa criar o que? As regras tá? Então numa empresa precisa ter que, ter que criar a regra Quem vai abrir uma startup? Que tem a tecnologia As regras Quando tem muitas pessoas Quando você está sozinho, você faz Você faz sozinho, você vende sozinho Você atende sozinho, você produz sozinho Você pega, você revende sozinho Agora você está ou com a família Ou está com amigos De repente você vai lançar um CD da, da igreja Ou vamos lançar um, Inventar um instrumento Que poderá todas as igrejas Comprar esse instrumento Agora como que esse instrumento ele é Feito, quem vai fazer, quem vai produzir, não é uma pessoa, de repente dividindo as tarefas A produção sai muito mais rápido e com muito mais conversão Então a gente tem que ter o que? Uma divisão no que pode e no que não pode Isso é o que? A gente está começando a aprender a lidar com as regras dentro de uma instituição Então normas dentro de uma empresa existem e é preciso que aquelas empresas pequenas já comecem entendendo esse processo O que pode, o que não pode, para que no futuro Isso tem que estar às vezes nas paredes, tem que estar relembrando Então quando a gente entende algumas diretrizes, algumas regras Não vou nem falar lei, porque lei é quando a gente está num espaço público Vamos falar regras Regras do, do que fazer, como fazer, como, que nem um jogo, né? No jogo vai ter regra, divide a turma é, Esse jogo é competitivo, é um jogo colaborativo Então a gente só vai mudar de fase quando a gente, minha equipe, fizer algo junto E deu resultado e vão o outro nível Então, jogos normalmente é assim, né? Você tem que ir conquistando algumas coisas Ganhando moedinha E vai comprando aqui, comprando ali Daqui a pouco você ganha uma roupinha melhor pro seu personagem É sempre quase que como uma troca A gente vai criando Desenvolvendo e trocando. Mas tem que ter a consciência. Que horas temos aí, Mário? 10h36. Tá joia. Temos alguma pergunta aí, ou Facebook, ou Hangout? Não. Ninguém mandou nenhuma pergunta, beleza. Bom, então, a... daqui a pouco a gente já dá uma paradinha para a gente continuar amanhã, né? Peraí, das 10 até as 11h a gente dá uma parada, né? Beleza. Então a gente está falando agora aqui de mudança de hábito. Por que mudança de arte? Tanto do, do dono da empresa, quanto daquele jovem que tem que entrar num, num, num grupo de estudo Então num grupo de estudo, naturalmente as pessoas começam a entender A, a, a verdadeira é, importância de se criar um grupo Muitas e muitas empresas como Microsoft, Apple, foram criadas numa garagem e esse modelo que nós desenvolvemos na verdade é para ajudar pequenas comunidades a criar algo para ajudar a comunidade social, a comunidade social é todos, ou a comunidade que vocês vivem. Então dentro de algum lugar precisamos sempre ter criação, inovação, né? inovar é algo totalmente novo, mas criar é algo que alguém já criou e podemos recriar. Nada impede de que alguém já criou alguma coisa a gente possa fazer até melhor. Eu acho que a gente tem que ter um sentimento de sempre estar melhorando, seja lá o que for que foi criado, para ser criado novamente melhor, precisa ter comunicação. Então hoje com o celular a gente consegue tirar foto, a gente consegue fazer entrevista, consegue fazer depois com o computador fazer o site. No computador a gente vai controlar a quantidade de produção. A gente vai controlar como que o pessoal está entregando. Então, hoje em dia, você faz um. um, um por exemplo, né, como aqui a gente está falando do mundo cristão, mundo do bem, mundo de Jesus, existem os mais diversos meios para ajudar moradores de rua, crianças carentes, entidades, ou ensinar dentro de uma comunidade, que essa comunidade às vezes tem várias outras igrejas, essa, essa ação que eles poderão criar. Poderá ajudar as outras E eles trocarem informação Como que é feito isso? Para que eles tenham o que? Não só entre eles mais recursos Mais conforto E também repartir com a sociedade O que adianta é um grupo de cinco igrejas Desenvolver muita cultura interna Muita sabedoria E não aprender a lidar com o mundo externo Quem está na rua Quem está... No trabalho, quem está. Então, assim, existem esses meios digitais, as mídias digitais, para facilitar também que quem produz alguma coisa que é do bem precisa ser divulgado, precisa ser é, filmado, precisa ser é, jogado no ar jogado no ar e jogar nas mídias ou fazer impresso fisicamente para que as pessoas elas percebam que se alguém fez, eu também vou fazer. Normalmente o ser humano é assim: se alguém fez, eu também quero fazer. Mas eu vou fazer, eu vou correr. Qual o risco que eu vou correr? Quem vai estar comigo? São meus filhos, são meus irmãos, são os amigos da, da igreja, do, de qualquer nome, né, organização, de vários tipos de organizações. Porque para mim, quem faz o bem, esse está conectado com as suas crenças e está ali fazendo o um mundo melhor. Então, como fazer? Né? Então, a. a a importância do uso da tecnologia é essa, facilidade de fazer alguma coisa para ajudar a sociedade. Então agora, a gente sabendo que tem esse, essa facilidade, eu vou estar explicando a evolução um pouco dentro das empresas da comunicação. Então dentro das empresas, essas regras que foram criadas antigamente, se usava uma carta. Então essa carta, chamada comunicação interna, que não tinha computador, não tinha tinha só a máquina de escrever, pelo menos quando eu entrei, né, isso em 92, 93, comecei a passar por algumas empresas a gente, Um ou outro tinha já o computador Mas quando tinha uma informação muito importante, tinha uma CI Aí a CI, que é comunicação interna, número tal, essa comunicação é para o departamento tal E o chefe, ou gerente, ou encarregado, ele precisava assinar para estar tá ciente que recebeu Aí tinha o portador interno, que era o motoboy interno, chamava o rapaz ou a moça, naquela época era mais rapaz mesmo, as moças faziam e trabalhavam, e mandavam ele passar em todo o setor recolhendo assinatura. Para quê? Para que todos fiquem sabendo o que tinha de acontecido uma mudança, seja qual for. Veio de uma diretoria, veio da presidência. Então era um pouco devagar a comunicação. Então, imagine se num setor já tinha que fazer tudo isso, imagine nas filiais. Usava-se tudo bem fax, o fax agilizou a comunicação era enormemente. Depois vieram os bips, aí, lógico, telefone também, né? Só que tem tudo, assim, tudo toda a comunicação vai ter um custo. Né? O meu custo hoje aqui, eu estou gastando minhas energias, seja a minha interna, seja do meu espaço, e alguém tem que pagar essa conta. E essa conta é paga de alguma maneira Então tudo nasce e alguém tem que justificar aquilo, aquilo que foi criado Como que é usado? Aquilo ajuda de fato, facilita a vida das pessoas Então dentro das empresas era assim Depois quando veio o computador tudo ficou mais simples, mais fácil, por quê? Com o e-mail, o e-mail você recebe uma informação, você está no seu departamento De repente você foi copiado por mais cinco departamentos e é aquela diretriz que tem que fazer naquele dia ou naquele tempo de dia Ou parar o que você tem que fazer e entrar num no projeto de novo Então toda empresa, ela, ela ou está numa constante Entregando as suas encomendas, normalmente uma empresa Ela produz e vai entregar Às vezes tem empresa que ela produz, mas não tem a encomenda Cada nicho funciona de um jeito Aí o computador vem para quê? E os robôs, né? Os robôs são máquinas programados, então hoje em dia muitos especialistas na área de treinamento eles falam que é como que o cérebro nosso é, nós fazemos as nossas programações neurais, temos condições de entender o que é isso, porque imagine o cérebro que tem bilhões e bilhões de conexões, sempre fazendo aquelas conexões mediante ao nosso passado. Então eu valorizo isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Para mim isso significa isso, para mim, até mesmo eu falo né, para alguns o que, que é isso? Para uns falar, ah, sei lá, é um barulhinho, ah, os outros é ah, não sei o quê. Então, conforme o que a gente vê e conforme o que a gente leu, conforme o que falou para nós, a gente já julga. Isso é isso, isso serve para isso, então a gente tem que tomar muito cuidado e não ficar julgando os outros e se julgar se a gente está tendo resultado. Porque cada um faz o que quer da vida. A gente está num país que tem liberdade de expressão. A gente tem a liberdade de fazer qualquer coisa, mas esse fazer qualquer coisa tem que ser consciente. Então, quando você está consciente e quer ajudar alguém, ali você já está se conectando com, com o, vamos falar, uma faísca de Deus. E ali Deus está atuando com você, Jesus, seja qual for as suas crenças. Eu acho que a gente, para ter uma ação e ajudar alguém, a gente vai estar tá conectado com Deus. Porque você quer o bem daquela pessoa Você quer o bem daquela organização Você quer o bem da sociedade E fazer o bem só se faz fazendo E quando você erra, às vezes você erra, pede desculpa Não faz mais E bora, vambora, vamos continuar Na dúvida, acelera Bom, já deu horário aí, Mari? Tá. Então, se alguém mandar alguma pergunta Ou no Facebook, estava tá rolando no Facebook, legal O Hangout também Então, beleza esse material vai ficar aí disposto para a gente ver quantas vezes precisar. Lógico que é um material para abrir um pouco a mente: o que é essa comunicação moderna e como se faz. né? Então, a grande questão de tudo na vida é como se faz. Aí depois você aprendeu como se faz, como funciona, um monte de coisa. Agora, com quem eu vou fazer e para quem e por que fazer? Então, eu vou fazer para mim, para minha família, vou fazer para os meus colegas, para minha comunidade. Agora, eu vou fazer como? E vou entregar como? Né? Então são perguntinhas que muito simples Na hora que você põe no papel É isso, é isso, é isso Todo mundo tem os seus palpites Aí você vai ter aquele que é mais criativo Você vai ter o sonhador Daqui a pouco você vai ter o cara que é o crítico Daqui a pouco você vai ver Que tem um monte de gente te ajudando Então até mesmo o crítico vai te ajudar a abrir os olhos Porque às vezes você é tão sonhador E quer fazer tanta coisa boa mas tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo Então, as pessoas ao nosso redor Sempre querem o nosso bem Quem está por perto é porque quer nos ajudar Só que a gente tem que tomar cuidado muito com Os invalidadores né? Os invalidadores são aqueles que sempre estão criticando Sempre estão metendo o pau Onde já se viu? Você acha que você vai ganhar dinheiro com música? E com arte? Você acha que você vai ganhar dinheiro com arte? Eu ganhei já muito dinheiro com arte eu sou artista digital Então sim, existem muitos e muitos Meios para se fazer uma comunicação bonita, agregada de muito valor, para que possamos viver mais alegres e mais em paz. E precisa ter um pouco de ordem, né? Ordem é processos. Então esses processos, depois que você já entendeu o que é persona, já começou a fazer uma possível pesquisa, como funciona o público-alvo, ou você vai produzir algo, ou você vai pegar de alguém para revender. Aí você vai revender como? É você vai montar uma barraca, você vai abrir uma loja, você vai na feira Você está na internet vendendo também, como vender na internet Então hoje a gente usa... para eu procurar porém, entende lá mais Então a gente usa a tecnologia ao nosso favor Para poder vender os mais diversos meios Seja tecnologia é, que tem um certo controle com o computador ou não então nem tudo que é vendido hoje precisa de tecnologia, você precisa ofertar Oferta um pouco a pessoa, se é inovação, a pessoa usa, ela gostou? Tá, então agora eu gostei, eu vou usar, estou dando retorno, está dando facilidade de, de vida Agora eu vou espalhar para as outras pessoas Então com isso, ao você fazer algo e pôr no mercado, o mercado é o marketing produção de marketing e mercado Aí você vai lançar para aquele mercado específico, um produto ou um serviço as pessoas estão gostando, estão usando, mesmo que de graça. Então vocês vão ver vários e vários programas é, de automação, de gerenciamento, de envio de e-mail. Você tem um pouco do... é que nem games, né, no computador. Você, ele te entrega gratuito. Aí você usou, usou, pegou gosto, Você acabou, entre aspas, um pouco... Te ajudou, ou para diversão, entretenimento, ou te ajudou para gerenciar... O teu serviço, seja contas a pagar, seja a produção, seja um programa nas nuvens, um CRM, que a gente fala que são programas para gerenciamento online de, de, de produção. É como se fosse o Caixa 2, né? Antigamente, qualquer empresa pequenininha, de, de bar, de esquina, sempre tinha o Caixa 2 registrando. O Caixa 2, na verdade, nada mais é do que você registrar os gastos diários, para você saber... Tinha muito fiado, né? as pessoas pagavam fiado, então esse caixa ele ia controlando ali. Então a gente ter controle do que está sendo gasto é muito importante. Porque uma, uma empresa para dar lucro ela precisa sobrar dinheiro. Então uma empresa quando dá lucro, você tem que é, pegar seus recursos, recursos que tem ali gastos constantes, né? então os gastos constantes é mão de obra, o aluguel. Então tudo isso tem um custo, custo fixo, a gente fala custo fixo da empresa Depois você tem custo variável, esse custo variável é a água, é às vezes os um, um, insumos né? Então esses custos variáveis podem variar, o próprio nome disso E depois você vai ter também é, custo de produção de um produto e entregar esse produto Então você tem um valor X de produção e para entregar para a sociedade você tem que pôr um custo a mais que é um custo de negociação dos vendedores É um custo que às vezes você põe duas vezes x Ou por exemplo, custou 10 reais para fazer um produto Eu vou vender ele a 20 Ah, eu tenho que pôr três vezes, então eu vou vender ele a 40 Ou 30 Então conforme o custo que você põe à venda Você tem uma margem de negociação Tanto os seus vendedores quanto qualquer outro Porque se você produz, por exemplo, ovo de páscoa Você pega lá, vai comprar o um chocolate Vai fazer a forma, ou vão para a forma pronta. E você gasta seu tempo. Você gastou 5 horas fazendo o ovo de Páscoa. Vai comprar a embalagem. E vai colocar uma surpresinha lá dentro do seu cliente. Vai fazer a etiqueta. E sai divulgando. Aí na Páscoa você começa a vender um monte de ovo. Mas você vendeu um monte de ovo, você tem com uma margem de lucro quase zero. Você, trabalha, você, você não ganha quase nada. Então vamos supor, produzir um ovo de Páscoa bonitinho com 5 reais. Ah, eu quero ganhar só um pouquinho, eu vou colocar 7 reais. E o tempo que você gastou? Então esse ovo Que teve um custo fixo de 5 Provavelmente você vai ter que vender por uns 15 Mas será que vão comprar por 15? Aí vem o entendimento das máquinas Porque as máquinas de alta escala De produção Como a gente sabe Elas fazem muitas coisas rápidas A custo quase zero Então hoje em dia as, A robótica É fazer muito gastando pouco então com isso muitas pessoas ficam desempregadas e qual que é a saída que a gente vê aqui na Artnet? Ofertar para a sociedade meios de produção dos mais diversos utilizando o celular para registrar, mas principalmente você usando a sua mente para criar algo ou que alguém já fez ou você melhorar. Por exemplo, uma pequena horta no bar, na escola, ou no quintal. Você já vai estar consumindo um pouco mais de verde na sua alimentação Uma baixa é, vitamina A, bom para a vista Então a gente sabe que quem não consome os verdes é, vai ter problema de vista Então a gente tem que consumir é, as verduras As vitaminas em geral, eu não sou especialista na nutrição Mas a gente sabe, né? a gente passa pelas escolas, a gente aprende que tem que ter aquela pirâmide de produtos né? alimentares As mais diversas vitaminas então a gente tem que entender que a gente precisa estar é, no mundo hoje muito fácil, muito simples de se comunicar, e essa comunicação ela é constante, para onde a gente vai, toda reunião que a gente faz dentro de uma empresa, toda reunião que a gente faz dentro de, um, de uma igreja, ali tem um certo comportamento, e qual é o comportamento? É ficar de pé, é fechar o olho, é, é, é pensar, é pedir, é agradecer, é orar, Independente do nome Alguma coisa você está fazendo Para aquilo que você acredita que aquilo vai te ajudar Então, mediante a isso Poderá desenvolver E criar novos Produtos, serviços Para ajudar aonde as pessoas estão Seja onde elas estão, até mesmo Para dentro de uma, de uma igreja De um, de um centro de, um, de, um, de uma reunião de Onde passa Jesus Então ali, a gente pode desenvolver Outras coisas, melhorar a gente estando no lugar que está confortável. E hoje vamos tocar tal música, ela é suave, ela está beleza. Hoje vamos fazer um ritual que é isso. tá? Hoje vamos fazer isso. Não importa, não destruindo o planeta e não judiando das pessoas, eu acredito que Jesus passou aqui e nos deu essa mensagem. Trabalhe na verdade, entregue o seu melhor e estaremos evoluindo juntos. Para quê? Para que mantenha a sustentabilidade do ser humano. Né? Se a gente tem essa sorte de ter uma inteligência, de saber evoluir, lidando com as pessoas e lidando com as coisas, lidando com o ambiente, não, só nos resta fazer, a gente ficar o que é fazer com qualidade. Então isso é o que? Ajuste mental. Está ajustado? Agora vamos produzir. Quem quer. Quem não quer tudo bem. Mas existem os mais diversos meios para produção. Então acho que por hoje, né, que já está finalizando. Agradeço a sua presença Esse vídeo vai estar online Caso vocês queiram mandar aí alguma pergunta Embaixo Vocês vão ter aí, tanto no Facebook Poderá mandar suas perguntas Aqui que a gente também está na nossa página Que é Como que é a página, Mari? No 20 www Artnet Art. 221 um, barra Ao vivo Isso, barra ao vivo Artnet 221 um, barra ao vivo Esse primeiro vídeo está lá E amanhã temos mais Até na, hoje é terça Teremos quarta-feira Outra aula E na quinta-feira a gente já vai estar tá mostrando Por dentro das ferramentas Como gerenciar melhor o mundo. O teu e-mail Como produzir foto com qualidade Como fazer filme Quais programas a gente usa para editar Quais programas a gente usa para gerenciar uma sequência de e-mail, qual programa a gente usa para fazer o site, qual programa a gente está usando para ter performance, para poder entregar com qualidade e para poder ajudar. Então tudo isso é para você, que acredita que a gente pode juntos fazer um mundo melhor. Um grande abraço a todos, muito grato pela presença de todos e estamos aí.